Fala aí rapaziada, suave, eu sou o Titia mano, trazendo mais um vídeo pra vocês Agora hoje, quer ver um detalhe Take pra vocês, né? Quem não conhece é o servidor Painel, e eu tô querendo fazer uma série do zero Eu fui na comunidade, fiz uma votação, eu vi que algumas pessoas não gostaram, votaram E ficou aquilo, né mano? Então, eu quero que vocês deixem o seu comentário aqui, qual servidor que vocês querem que eu comece uma evolução do zero mano? Tô querendo começar uma evolução do zero, pegar esse FC, tem aqui ó Beleza, galera? Ó lá, já tá aparecendo aí em cima, né, mano? A quantidade de FC. Se vocês quiserem que eu faça uma evolução so f***, mano, eu vou pedir que venha a meta é de 60 likes aqui nesse vídeo. Beleza? Aí vai ser top demais, meu parceiro. Vai dar pra gente fazer aqui um vídeo da hora. Então, deixa o like aí, beleza? A basicamente tá assim, né? E tem painel aí, então tá, é tá full gold, tá? Aqui, tudo full, né, mano? Excelente pra fazer uns PVP. Mas que eu tô trazendo até esse videozinho aqui Realmente eu não sei quem tá no hall da fama No top 1 Mas eu só sei que o servidor ó, tá em modo Superman <risos> Mano Tá com... Cool. É isso mesmo que eu tô vendo? Não tô enganado Tributo aqui é muito apelão, hein? Sei lá, mano só sei que tá com muita FC mas em, enfim, né mano A continha minha basicamente tá Fortinha, dá pra fazer uns PVPzinho da hora Muita gente invocada no servidor Então se vocês quiserem, meta de 60 likes aqui nesse vídeo Pra fazer a evolução desse servidor Eu vou focar no canal novamente, galera eu Vou trazer vídeo que vem a cada dois dias, mano Deu uma parada aí, porque vou arrumando aqui meu quarto, tô fazendo umas coisinhas da hora Pra deixar vê um ambiente legal Pra mim trazer vídeo pra vocês Também ter, como que eu falo, é vontade de gravar né No local é isso, né mano é que vocês deixam o like nesse vídeo, para mostrar como quantidade de gente que tá aqui no servidor Muita gente mesmo Se você estiver jogando aqui Dá um salve aí nos comentários Show parceiro Aquele modelo Não vou tirar PVP Porque minha pontinha tá bem desanimante Eu tô querendo criar outra ponta começar do zero E mostrar pra vocês como que Ficou tanto FC com né Então é isso né eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mas é de 60 likes pra me trazer mais vídeo aqui eu Vou colocar thumbnail nesse vídeo Porque eu tô gravando ele 3h27, né mano E a gente tá com meio no serviço Então vai ter que fazer thumbnail Que demora muito, né Mas vou postar já esse vídeo direto pra vocês Então é isso, né galera Olha o canal, vai na comunidade Se você tiver condição se torna um membro bem baratinho É nóis, tamo junto Deixa aí os seus com... o comentário seu comentário, deixa seu like E comenta porque você não quer que eu a evolução aqui Se você discorda, fechou? E é nóis